Se liga que nesse vídeo eu vou te mostrar um padrão que é muito, mas que é muito assertivo em ambas marcas que com toda certeza vai fazer você colocar grana no bolso se você aplicar do jeitinho que eu vou te mostrar aqui nesse exato momento. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, que é o melhor treinamento com o grupo VIP do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas. Hoje já são mais de 5.900 membros, estamos chegando a 100 mil a 6 membros na Tropa Milionária. Mas enfim, não vou falar sobre isso aqui não, se você quiser saber mais sobre a Tropa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, no vídeo de hoje, o intuito vai ser te mostrar aqui um padrão de ambas marcas na Bet365, Tá? que pode fazer você botar muita grana no bolso se você quiser aí dar uma analisada no mercado durante o dia de forma simples e de forma rápida, com algumas pouquíssimas entradas, colocar dinheiro no bolso, bater sua meta, sacar esse dinheiro e botar no bolso, beleza? Bom, então se você gostou do assunto do vídeo, eu quero pedir primeiramente para você se inscrever no canal aqui agora, por quê porque sua inscrição primeiramente nos ajuda a crescer, mas segundamente é mais importante para você, porque... Porque você se inscrevendo aqui no canal, você não perderá os próximos vídeos. E eu tenho certeza que se você está aqui é porque você quer ganhar mais dinheiro. E os conteúdos aqui no canal vai fazer você ganhar mais dinheiro. Então se inscreva agora mesmo e ative as notificações, beleza? É o seguinte, olha só. Qual que é o padrão que eu quero te explicar aqui agora? Primeiro, um ponto a se frisar é que você precisa ter acesso... A um site de análise como esse daqui, tá? Para que, que serve esse site de análise? Esse site de análise aqui, ele mostra todos os resultados Ele atualiza tudo em tempo real Então quando acaba um jogo, um jogo na Best 365, Ele vem cá e atualiza em tempo real E você pode filtrar por tudo, tá? Então você pode filtrar, por exemplo, por jogos que deram ambas marcam Por over 1,5, e over 2.0 Tá? É time que venceu fora, time que venceu em casa. Então ele atualiza tudo, fora que tem várias outras estatísticas aqui dentro. Tá? Então mostra quais equipes que fizeram mais gols nas últimas 4 horas, quais times que mais venceram, qual visitante mais venceu e por aí vai. Então eu te mostra tudo em tempo real. Então você precisa ter acesso a um site desse daqui, tá bom? Eu vou deixar o link desse site de análise aqui na descrição. Ele custa R$49,90, mas eu tô deixando o um link aqui na descrição que é por R$ 29,90 para você, beleza? Aproveita o link promocional. Bom, vamos lá. Nesse vídeo aqui agora eu quero te mostrar um padrão baseado em ambas marcam. E se você entendeu que eu vou te mostrar aqui agora, você poderá fazer muito, mas poderá fazer muito dinheiro, ok? Vamos lá, vou tentar explicar de uma maneira muito clara e prática para você, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Bom, vamos lá, você vai entrar aqui no site de análise, você vai clicar aqui em horários, ok? E vai abrir aqui os campeonatos, tá? Aqui é Euro, aqui ó, você clicou aqui vai para a Copa do Mundo, você clicou aqui vai para a Chip, você clicou aqui vai para a Superliga, atualizando todos os resultados. Então vamos aqui na Euro, ok? Bom, vamos lá, deixa eu desclicar aqui para você entender, ó. quando você entra tá desse jeito. Quando você clica em cima de um placar, ele marca todos os placares que tiveram aquele resultado no dia ali, beleza? Então, vamos lá, você vai clicar em cima do 1 a 0, Tá? Então vamos fazer esse padrão baseado aqui dentro do 1 a 0 Bom, o que, que você vai ver? Você vai analisar que vai, ter, vai mostrar todos os resultados que tiveram 1 a 0 Durante as últimas 24 horas aqui dentro E aí o que, que você vai identificar? Vamos lá, vou tentar explicar de uma forma bem simples para você Você vai localizar os resultados de 1 a 0 Que estão no meio de dois ambas marcam Ou seja, aqui, ó, aqui 1 a 1 deu ambas marcam, correto? Aqui deu 1 a 0 e depois vem outro jogo com ambas marcam. Então você vai localizar 1 a 0, o que eu chamo de 1 a 0 isolado. Ele está sozinho no meio de dois, ambas marcam aqui. Beleza? Então aqui, ó, 1 a 0 no meio de dois, ambas marcam aqui. Aqui nós temos também ó, 1 a 0 no meio de dois, ambas marcam. Aqui nós temos 1 a 0 no meio de dois, ambas marcam. Aqui nós temos 1 a 0 no meio de dois, ambas marcam. Aqui também. Ó. Então você vai localizar isso daí. E o que, que você vai notar? ok? Você vai reparar se na linha de cima. Bateu, ambas marcam Como assim? Ó? Então vamos lá, novamente ó. Localizei esse 1x0 aqui No meio desses dois ambas marcam Você pega exatamente os três jogos na linha de cima Aqui, não tem esse 1x1 1 aqui Vai pegar o jogo de cima Vai pegar o jogo de cima desse E o jogo de cima desse Dentro desses três jogos acima aqui Tem que ter tido pelo menos um ambas marcam Aqui, ó aqui bateu Então imagina que você fizesse uma entrada tá, De três partidas né Uma entrada que consiste em três jogos fazendo proteção Aqui teria batido no terceiro jogo Tá bom? Aqui, por exemplo, 1 um a 0. Opa, deixa eu voltar a câmera. 1 um a 0 no meio de dois ambas marcam. Na linha de cima, os três bateram ambas. Aqui, ó, 1 um a 0 no meio de dois ambas marcam. Aqui em cima bateu no segundo jogo, ó. 1 2 3 bateu no segundo jogo. 1 um a 0 no meio de dois ambas marcam aqui. Aqui já bateu de primeiro, Então você vai localizando esse padrão aqui, ó. Ó, novamente, 1 um a 0 no meio de dois ambas marcam, tá? Bateu aqui. 1 um a 0 no meio de dois ambas marcam, bateu aqui. 1 a 0 no meio de dois ambas marcam bateu aqui tá vendo então o que que nós podemos ver aqui nesse campeonato que bateu 100% ó 1 a 0 no meio de dois ambas marcam bateu no terceiro jogo 1 a 0 no meio de dois ambas marcam em cima bateu aqui nos três inclusive 1 a 0 no meio de ambas marcam que bateu aqui também tá vendo então bateu 100% das partidas aqui nesse padrão de 1 a 0 isolado beleza então o que, que eu quero que você entenda? Você vai verificar, você vai entrar nos campeonatos e vai analisar, ok? E aí quando surgir uma oportunidade, você vê que aqui na linha, por exemplo, digamos aqui ó, aqui é 0 a 1, um, tá vendo? Você pode até fazer com 0 a 1 um também, tá? Mas o que mais funciona é com um a 0, então tente fazer da forma com que a gente ensina aqui. Mas digamos que fosse um 0 a 1, um, tá? Então o que você iria fazer? Você iria analisar se no campeonato, nas últimas 24 horas, bateu o padrão como eu sei para você aqui, e se tiver batido, né? Se tudo tiver dado certinho, aqui você entraria, por exemplo, no minuto 50, 53 e 56, para quem faz entradas com três jogos, e no 59 para quem faz entradas com quatro partidas. Então, é seguinte, olha só, tá surgindo uma oportunidade aqui na Eurocup, minuto 23, que está com 1 um a 0 isolado neste exato momento. O que, que eu vou fazer? Eu vou esperar chegar um pouquinho mais próximo dela aqui e nós vamos fazer uma entrada. Por quê? Porque na Eurocup, como eu mostrei para vocês, 100% dos jogos bateram. Vai ter partidas aqui, vai ter campeonatos aqui que no dia não vai estar 100%. Por isso que eu falo para você analisar, ok? É interessante você fazer uma entrada somente quando os jogos é, no campeonato ali tiver pelo menos com 90% de assertividade no dia. Igual aqui, ó, por exemplo, 1x0 isolado aqui já na Premier, por exemplo, aqui já não bateu, olha só. Nessa linha aqui não bateu. Vamos ver se teve outra que não bateu. Aqui bateu. Aqui também deu certo. Aqui também deu certo. Vamos ver se teve outro que não bateu aqui. Não, é somente um que não deu, ou seja, 90% de assertividade. Quando é assim, também tá bom. Mas a Euro, por exemplo, está muito boa para a gente fazer isso, tá? A Euro tá perfeita. Então, chegando no minuto 23 aqui agora, nós vamos fazer uma entrada para a gente ver. É, nós vamos acompanhar os jogos para a gente ver se realmente vai bater ou não essa entrada aí, beleza? Então vamos lá, vai começar o jogo do minuto 23 agora. Falta basicamente um minuto. Mais ou menos o desenho aqui, tá? Como que vai funcionar? A entrada vai se consistir aqui, eu fiz baseado em quatro jogos, tá? eu sei que não é todo mundo que gosta de fazer entradas baseadas em quatro, tem pessoas que gostam de fazer entrada baseada em três jogos, então quem faz em três jogos ficará com jogos 23, 26 e 29, ok? Bom, como você viu, né, é, o padrão bateu aqui, ó, 1 né, é, um a 0 no meio de dois, ambas marcam, tá? então a gente pega a entrada exatamente em cima desse primeiro, ambas marcam aqui para frente, então, que, deu, que deu no minuto 23. É, nas últimas 24 horas aqui, todos esses padrões que deram aqui bateram. Vamos acompanhar agora para ver se, vamos, se vai bater mais um padrãozinho bom pra gente aqui agora nesse jogo do minuto 23. Ó, faltam 30 segundinhos para começar. Vamos lá, ó. Começou o jogo do minuto 23. Então, primeiro jogo aqui, ó. Minuto 23. Vamos ver se vai bater no primeiro jogo. Aí, lembrando, se não bater no primeiro jogo, nós fazemos a entrada no segundo, tá? Então, vamos ver, ó. Tentar um chute e... Gol, ó Um gol já bateu Deixa eu aumentar só um pouco o volume Ou seja, se o time de vermelho, a Áustria, fizer um gol A entrada já bate de primeira aqui, ó Vamos acompanhar Pra fora Acho que esse foi o último lance do primeiro tempo Vamos acompanhar aqui, vamos confirmar Não, ainda tem mais um lance A gente precisa de um gol da Áustria neste exato momento para conseguir bater essa entrada de ambas marcam Agora sim, vai terminar o primeiro tempo. Ó, terminou o primeiro tempo, 1x0 para a 0 República Tcheca, né? República Tcheca vai começar o segundo tempo agora. Já começou o segundo tempo com o ataque da Áustria, ó. Ó, vamos ver se vai bater de primeira, hein? Vai dar o um cruzamento ali. Gol. Gol, ou seja, bateu o green de primeira aqui agora, tá? Ou seja, aqui nos três próximos jogos, que seriam os jogos do minuto 26, 29 32, você já não pega mais, porque já bateu aqui, ok? Então, digamos que você entrou aqui com 50 reais A odd foi 2.0, tá? Ou seja, voltou 100 reais pra você de lucro é, Voltou 100 reais, aliás, ao todo e 50 reais de lucro, ok? Então, digamos que foi isso Se você faz apenas uma entrada dessa por dia, né? Vezes 30 dias aqui, mano É 1.500 conto no mês a mais É dinheiro pra caralho se a gente for lá, né? Então assim, ó, só para você ver, confirmando que esse padrão bate legal, tá? Esse padrão bate legal, então aqui, ó, nas últimas 24 horas, todos esses padrões baseados em é, 1 a 0 aqui na Euro bateram, tá? Então lembre-se sempre de frisar isso, ó, aqui bateu, aqui bateu, aqui bateu, aqui bateu, aqui, então ó, todos bateram, tá? Então é um padrão que funciona muito bem para quem quer, às vezes, acompanhar o um mercado por conta própria, quer dar uma analisada, ver mais ou menos como está o mercado Mas lembrando, tá sempre analisar se esse padrão bateu pelo menos 90% nas últimas 24 horas em determinado campeonato, tá? porque tem, às vezes vai ter dias que não vai estar tá tão assertivo, vai ter dias que, por exemplo, vai estar tá 70%, 80%. Aí eu já acho um pouco mais arriscado, eu prefiro pegar quando está com 90%, e de preferência 100% conta tá aqui. Todos bateram. Então, então, quando tá muito assertivo assim, a chance de você ter um resultado legal é mil vezes maior, tá bom? Então é isso. Vou deixar o link do site de análise aqui para você, tá? O link promocional, o site de análise ele é R$49,90. Vou deixar o link para você aqui de R$ 29,90 para você quiser ter acesso a todas, todos os dados, estatísticas, resultados, tudo aqui é, dos jogos na Best 365. Beleza? E se você não me segue no Instagram, já me segue, me ative as notificações aqui no canal. Tá bom? Se inscreva. E é isso aí. Até o próximo vídeo e valeu!